Guys, uma das maiores vendas de skins da história do CS de todos esses anos acaba de acontecer, envolvendo essa skin aqui, que é uma AK-15 Harness Blue Gem com 4 Titans, e uma outra skin Blue Gem vendida junto como um conjunto que é essa Karambit 387, Karambit com o melhor pattern do CS:GO, 100% azul Blue Gem. Essas duas skins acabam de ser vendidas e vocês vão pirar no valor delas. Partida já começou.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 O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com um código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito. Galera, e a notícia quente é o seguinte. O Zippel, um dos maiores colecionadores de skins do mundo, acaba de anunciar uma venda histórica que ele conseguiu fazer. A gente não sabe quem foi o comprador, por enquanto ainda está não especificado quem foi a pessoa que comprou essas skins mas ele disse aqui no Twitter que acabou de completar a segunda maior troca na história do CS e vendeu essas duas skins no amigo dele, Lucas. A venda combinada foi mais de 500 mil dólares, cara, por esses dois itens aqui, que a gente vai ver a 661 Stash Trek com quatro Titans e a Karambish 387 Well Worn. Vou começar pela Karambish porque eu sei que uma dessas foi vendido há não muito tempo atrás por 100 mil dólares. E essa daqui aqui tem um float. Ponto 40 né o Elwarn well então imagine só o preço dessa bichinha em 387 caso o float seja menor né a gente sabe que a única factor new tem um valor aproximado aí de 1.5 milhão de dólares essa foi a oferta na época que o dono dela recebeu e não vendeu e a gente tem três em fio de de meu amigo essas aqui de fio de teste deve estar valendo uns 200 mil dólares já a gente tem alguém muito doido aí para o CS2 comprando já o que seria a faca mais top do CS e a AK mais top do CS logo de uma vez numa tacada só, né, meu amigo? Começando pela Karambit, que realmente, galera, essa daqui vale 100 mil dólares. Só de bater o olho eu tenho noção que o preço dessa faca passa, assim, de meio milhão de reais. E é uma faca linda, meu irmão. Eu gosto muito da minha 442, mas a 387 também é sensacional, tá ligado? E quanto à AK Blue Jane nossa, essa AK, ela tava anunciada por 400 mil dólares. Todo mundo achou que o preço era maluquice, né? Estamos falando de 2 milhões de reais. E ela vendeu por 2 milhões de reais, cara. Não é possível. Em que planeta nós estamos vivendo? Uma skin de CS vendeu por 2 milhões de reais, mano. <risos> PQP, cara mais sério agora, galera, 2 milhões e 500 mil, ou mais, porque ele não deixou especificado se era 500 mil dólares, ele botou mais de 500 mil dólares, né, por essas duas skins, e é de se entender, eu posso até tentar explicar o porquê que vale isso a AK, né, 2 milhões de reais, é mais fácil dizer por que vale 500 mil a faca, né, porque é uma entre oito carambites 387 que droparam na história do CS, e essa tá, tipo assim, no meio termo, não tá toda desgastada e nem factor new. Então, o preço de mercado, como é uma faca muito desejada e muito rara, é acima de 100 mil dólares. Agora, essa daqui, para explicar como que essa bichinha aqui custa 400 mil dólares ou 2 milhões de reais, primeiro a gente tem que olhar pro adesivo que tá colado nela, né, e são quatro. Hoje, o preço do Titan solto, né, não aplicado numa skin, é 60 mil dólares, né, então 300 mil reais. Se alguém quisesse pegar uma skin ali e aplicar quatro Titans, essa pessoa ia ter que gastar 1 milhão e 200 mil reais para comprar os adesivos, né? Esses quatro titans aplicados aqui nessa skin. Mas, mesmo assim, a gente ainda tem um buraco aí de 800 mil reais, né? E aqui vai o preço da arma. Essa daqui é uma K, case Harned, com o pattern 661, que por sua vez, na versão Minimal Air Stash Track só dropou quatro vezes. Então, assim, mais rara de uma certa forma, porque nessa combinação aqui, Minimal Air Stash Track, só quatro no mundo, né? Então, assim, um negócio que não existe, cara. Não existe por aí. E pra vender hoje uma 10 essa, pelo que eu vi assim as pessoas querem 200 mil dólares se fosse uma dessa assim sem adesivos sem nada então um milhão de reais a skin sem adesivos com 1.2 milhão de reais de adesivos aplicados tira 200 mil ali porque não vende com 100% do sticker price vende sempre um pouco abaixo 90% 80% o valor final dessa skin 2 milhões de reais meu Deus do céu e alguém pagou mano alguém pagou é isso que eu tô de cara que alguém pagou eu tô aqui no post do Twitter tentando descobrir quem comprou essa skin, quem que pagou meio milhão de dólares por elas, né? Mas as skins ainda estão no inventário do Zip, Eu Tenho muitas respostas aqui, a gente não sabe direito quem que comprou. Eu vou chutar que foi alguém, algum colecionador da China, tá? O antigo dono era o Lucas Urbos, eu já fiz vídeo de inventário dele, inventário insano. Eu quero descobrir quem que foi o cara que comprou essas duas skins pra eu dar uma analisada no inventário dele também, que deve ser um inventário bizarro, se não foi o maior colecionador do mundo, né? Talvez. Então, mas é isso, galera. Olha só aonde nós chegamos. Carlinhos de CS Vendendo por mais do que Ferrari <risos> Até o próximo vídeo Tamo junto galera, um abraço Falou